Fala, galera! Beleza? Eu sou o Turicas e hoje eu tô aqui pra falar sobre as palestras relâmpago e os espaços abertos da Python Brasil. A conferência Python Brasil já tem uma tradição de vários anos de sempre ter um espaço para essas palestras relâmpago, que são as Lightning Talks, e os espaços abertos, que é o Open Space, os Open Spaces. O que são essas paradas? As palestras relâmpagos são palestras bem curtas Em geral de 5 minutos e você pode Falar o que você quiser, não tem nenhum Tipo de seleção, você chega lá e no dia do evento Vai ter alguém coletando os nomes De quem vai fazer essas palestras relâmpago Em geral no final do dia Daí você dá o seu nome e pronto, é só aparecer lá na hora para poder fazer a sua palestra, pode ter slide Pode não ter, o um momento é seu Eu considero esse um dos momentos mais Democráticos da conferência Python Brasil Porque qualquer pessoa pode falar sobre o que quiser Durante 5 minutos, e é um dos momentos Mais divertidos também, porque a galera em geral coloca um cronômetro e aí a plateia vai vendo o tempo acabando e quando chega tipo faltando três segundos todo mundo começa a bater palma e alguém tira o microfone do cara e passa pro próximo então a parada é bem dinâmica durante um slot de 60 minutos você vê 12 palestras é genial o mais legal é que não precisa ser uma palestra pode ser por exemplo uma apresentação musical ou Larry uma encenação teatral mostrou um vídeo só uma apresentação e depois a gente foi melhorando um pouco a apresentação enfim Monty Python uh, as pessoas de vez em quando não conhecem o que é monte Python, não sabem que a linguagem Python se chama Python por causa de um grupo de comédia em inglês que se chama Monty Python. Ou uma palestra normal, para cada formato. E a ideia da biblioteca é que o código é praticamente o mesmo, independente do formato. E o resultado também é sempre o mesmo. É, então, csv, rows import for CSV, for row in table 1. Então você pode apresentar o que você quiser na forma como você quiser. Mas óbvio que você tem que seguir o código de conduta do evento. Eu não sei quando a gente começou a fazer as Lightning Talks durante a Python Brasil. Se você souber, inclusive, comenta aqui no vídeo. Mas segundo a Wikipedia, em 1997 foi a primeira Lightning Talk durante uma conferência Python. Então essa é uma tradição da comunidade Python. Óbvio que depois isso daí se espalhou para outras comunidades e até o Fórum Internacional de Software Livre, o FISN, chegou a ter lightning talks em alguns momentos e se você nunca fez uma apresentação por conta de vergonha ou se a sua palestra não foi aprovada lá nas propostas da conferência cara essa é uma oportunidade perfeita para você apresentar o seu projeto enfim o que você quiser e para isso basta você chegar lá no dia procurar quem é o responsável pela lightning talk na conferência e colocar o seu nome depois você tem cinco minutos para falar se você não tem experiência nenhuma eu recomendo você fazer uma listinha das coisas que você quer falar e tentar até apresentar talvez para algum amigo ou para a câmera do computador, para você ver se tá no tempo certinho, porque deu 5 minutos, a galera vai bater palma e vai pro próximo. Tá, agora vamos pro Open Space. O Open Space é um espaço no evento que não tem uma agenda pré-definida. A agenda, na verdade, é definida pelos participantes durante o evento. Então, por exemplo, digamos que durante o Coffee Break eu tava conversando com uma galera sobre o projeto da minha biblioteca Rose e um monte de gente se interessou. Daí a gente pode marcar lá no Open Space que, sei lá, na sexta-feira, às três da tarde, a gente vai falar sobre a Biblioteca Rose. Então, é um espaço que está ali para ser usado, independente das palestras do Coffee Break e das outras coisas que acontecem no evento. E, para mim, é um dos momentos também mais democráticos do evento, porque qualquer pessoa pode se apropriar daquele espaço que está ali disponível para fazer atividades, sejam elas relacionadas a Python ou não, não importa. Mas para juntar a galera, conversar, trocar ideia, apresentar alguma coisa... Muitas vezes tem um quadro branco, um projetor disponível. Aí, Toricas, então lightning talk e open space vale tudo? Vale dança, homem com homem, mulher com mulher, só não vale desrespeitar o código de conduta. Beleza? E os open spaces começaram na Python Brasil de Caxias do Sul. A Python Brasil 5, que foi organizada pelo nosso querido, infelizmente já falecido, Dornelis Tremea. O prêmio que tem na Python Brasil, chamado Dornelis Tremea, é em homenagem a ele. Mas isso daí eu vou fazer um outro vídeo só sobre isso. Eu lembro que o primeiro open space em Caxias do Sul ficou cheio, porque tava frio, né? Tipo, Rio Grande do Sul e tal, a galera não tá tão acostumada assim. Tava chovendo também e a sala dos open spaces era tipo a mais quentinha, assim. É nesses dois momentos da Python Brasil que você vai conhecer mais gente. Além, obviamente, do café e da cerveja que a galera toma depois do evento. Então agora que você já sabe, aproveita esses dois momentos da Python Brasil. Ah, e se você vai no congresso mas não sabe ainda o que são os sprints, clica nesse vídeo aqui que eu fiz na semana passada que eu explico tudinho. E aproveita para se inscrever no canal porque tem um monte de novidade chegando.